De homem, uma hora, ele passa aqui, aqui. Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu. Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu. É vulgar na dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada. E a de balada com minhas vontades de graça. Então é te Ih, de na de casa.